Olá pessoal, me chamo Isabela, e hoje vou apresentar tudo sobre a respiração da Lua, pelo menos o que foi mostrado até o momento. Antes de começar, deixa seu curtir, se inscreva no canal, e não se esqueça de ativar o sininho, pois isso nos ajuda muito. A respiração da Lua, é uma das mais poderosas de todas as respirações. Ela é usada pelo antigo caçador de demônios, Kokushibo, que foi transformado em demônio. Mesmo após a transformação, ele continuou sendo capaz de usá-la. Além disso, ele aprimorou ao longo dos anos. Se você assiste apenas, o anime de Kimetsu no Yaiba ou Caçador de Demônios, e ainda não sabe muito da respiração da lua, então saiba que terá spoilers. Isso porque iremos falar sobre as formas dessa respiração, que ainda é um mistério até a primeira temporada da animação. Se mesmo assim ficou curioso, bem, vamos lá, então. Formas da respiração da lua. Primeira forma. Yamizuki, Mia. Na primeira forma, Kokushibo faz um golpe amplo lateral de baixo para cima, e da esquerda para a direita. A vantagem desse golpe, portanto, é a velocidade com que El pega o oponente. Mesmo sendo simples, é muito poderoso, como o Pilar da Neva pode constatar. Segunda forma. Suka no rogetisu. A segunda forma é uma técnica defensiva. Koko faz vários cortes no ar em diversas direções. Os próprios cortes conseguem conter os ataques que estão vindo. Além disso, luas crescentes nascem no ar, bloqueando ataques mais distantes. Terceira forma, em Kizuki, Tsugari. Kokusibo faz dois cortes laterais opostos. Um das esquerda para a direita e outro da direita para a esquerda, virando a espada. Dessa forma, forma-se no ar duas zonas de luas crescentes que devastam a área. Pode ser usado portanto, tanto como defesa, quanto para ataque. Quinta Forma Jepaku Saika Nessa forma da respiração da lua, Kokushibo faz cortes amplos ao redor do próprio corpo. São vários deles, e então, cria-se um vórtex com as luas crescentes e destruidoras. Essa é outra técnica mais usada para defesa, porém pode ser fatal caso o inimigo não fuja. Sexta forma. Tokoyu Kojetsu Muken. Essa é uma das técnicas de ataque mais poderosas de Kokushibo. O usuário da respiração da lua faz vários cortes verticais. Todos eles na frente do corpo e direcionados ao oponente. Foi com essa forma, que o demônio conseguiu acertar Sanemi, o pilar do vento. Sétima forma. Yakio, Zukibai. A sétima forma causa destruição de longo alcance. Kokusibo balança a lâmina em forma de arco. Ondas de energia roxa são criadas em todas as direções destruindo tudo pela frente. Ele conseguiu, por meio dessa técnica, afastar vários pilares ao mesmo tempo. Oitava forma. Jetisuri Urimbi. A oitava forma é muito parecida com a primeira, mas seu poder é muitas vezes maior. Com um único golpe, Kokushibo consegue fazer um corte gigantesco, que consegue atingir os inimigos a metros de distância. É incrivelmente poderosa a técnica. Nona forma. Kudaritsiki, Heimen. Kokushibo cria vários cortes em todas as direções, e com alcance incrível. Como você pode perceber, é extremamente difícil de desviar e caso acerte é incrivelmente poderoso. Décima forma. Sem menzan, rajetsu. Nessa forma, o usuário da respiração da lua cria três cortes verticais de longo alcance. Qualquer um que for atingido pelo golpe, será fatiado imediatamente em três pedaços. 14 quarta forma. Kyoen, tem Sengetsu. Essa é uma forma aprimorada da quinta forma. O vórtex neste caso é ainda mais poderoso, de longo alcance e destruidor. 16 sexta forma. Jeku Katawarezuki. Esta é a técnica mais forte de Kokushibo. Seus cortes verticais vão em direção ao chão como raios atingindo a terra, e deixando crateras. Sendo assim, ele consegue afastar, ou até mesmo derrotar vários inimigos de uma só vez. É isso aí, galera! Cocosibo é um dos demônios mais poderosos de todos. Na verdade, ele é o Lua Superior 1, ou seja, teoricamente só perde, em nível de poder para o Muzan.